Olá pessoinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a Natália Sena e esse é o meu canal no YouTube. Eu tô fazendo um especial com a Keila Groto, chama Cachos Sem Fronteiras. E hoje o nosso tema é dica de produtos para cabelos. Então a gente vai mostrar pra vocês quais são os nossos produtos favoritos pra cuidar do cabelo, o que, é que a gente indica pra vocês. Então hoje, no meu vídeo, eu vou contar sobre uma linha que eu tô apaixonada, já tem bastante tempo que eu uso, a linha que eu tô usando bastante e que eu acho que vale a pena vocês testarem é essa da Elseve para cachos, a linha óleo extraordinário Ela tem óleo de coco e é muito boa para quem tem cachos porque ela dá uma nutrida muito legal e sem pesar O shampoo, ele não tem parabeno, então ele ajuda muito a limpar o cabelo sem ressecar Então um dos meus produtos favoritos, assim, de limpeza é esse shampoo aqui e ele tem 400ml, então é bem grande, dá pra você usar bastante. O condicionador também é bem grande, ele tem 400ml e ele substitui muito, muito bem a máscara de hidratação. Nos dias que eu não tenho um tempo, assim, pra poder fazer aquela hidratação potente, passar a máscara, eu passo esse condicionador e ele dá um efeito muito bom, como se você tivesse feito aquela hidratação de 3 minutos no chuveiro. Então, ele é muito legal para o dia a dia. A máscara, eu acho que é o meu produto favorito dessa linha todinha, porque além de ela ser muito boa, ela recupera bastante o cabelo, ela não pesa e ela pode ser usada para fazer também a finalização. Eu não sabia disso e depois que eu comecei a usar, eu achei que o efeito que ela dá é bem, assim, deixa o cabelo bem nutrido, deixa os cachos bem definidos e não pesa. E por último tem o um creme de pentear que tem 250 ml, ele serve tanto para finalizar quanto para fazer a, a revitalização no day after. Eu gosto muito de usar ele no DFT quando eu finalizo com a máscara, porque ele tem a mesma, o mesmo cheirinho, tem a mesma função, só que a consistência dele é mais leve ainda, então ele ajuda muito a revitalizar. Ele também não tem sal, não tem petrolato e não tem parabeno, já finalizei com ele, é muito bom, mas como ele é pequenininho, eu prefiro usar ele só no day after, porque a máscara é mais, tem mais produto, então você pode usar em menor quantidade, até porque ela é mais densa, então eu gosto de usar ele mais como revitalização. Então, gente, essa linha, além de ser muito acessível, ela tem um preço muito bom. Se você comprar o shampoo, a máscara, o condicionador e o creme de pentear, que foi o que eu mostrei pra vocês... Vocês pagam mais ou menos entre 50 a 55 reais, talvez, mais ou menos esse preço. E eu acho que vale muito a pena, porque eu uso com muita frequência e eu acho que o resultado é muito bom, vale muito a pena. É, o cabelo fica muito bonito, tem um resultado muito rápido. Então, pra quem tem uma vida corrida, que não consegue ficar sempre cuidando do cabelo, eu acho que é uma boa linha de manutenção. E por isso ela é a minha favorita e eu indico pra todo mundo, até a Patrick já tá usando e gosta bastante de finalizar o cabelo com a máscara. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo com essa minha dica bem legal de linha de produto pra cabelo que vocês podem usar. E não esqueçam de assistir amanhã o vídeo da Keila que ela tem dicas bem legais também pra cabelo cacheado. Não esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!